A franquia Ghost Recon é enorme, aí com tantas opções, as pessoas realmente ficam confusas aí de por onde devem começar, quais são as conexões entre as histórias e tal, os jogos, né, de uma forma geral. Então, vamos falar sobre isso hoje, beleza? Ok. Beleza Guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje é dia de falar com vocês aqui sobre essa dúvida tão comum na comunidade de Ghost Recon, principalmente entre os mais novos, evidentemente, né? Ghost Recon é uma franquia enorme, como eu já disse, são mais de 20 anos, mais de 10 jogos e aí quando alguém tá chegando é inevitável sentir essa necessidade de conhecer um pouco mais do background do jogo, né? Ghost Recon Future Soldier, Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint são os títulos mais recentes da franquia e até por isso eles são os mais conhecidos né mas será que eles são a melhor porta de entrada para a franquia ou você necessariamente precisa jogar o primeiro Ghost Recon lá de 2001 para poder conseguir acompanhar direitinho? Então eu vou responder aqui essas e outras questões mas antes, manda aí esse headshot certeiro no like, beleza? Já aproveita e compartilha o vídeo, porque essa é uma grande dúvida da comunidade. Então, esse vídeo aqui vai ser útil para muita gente. Compartilha à vontade aí, beleza? E, logicamente, se você é novo por aqui, guerreiro, então seja muito bem-vindo. Inscreva-se, porque esse tipo de conteúdo que você está vendo aqui, você só encontra nesse canal aqui, beleza? Que satisfação, Aspera. Então senhores, primeiramente eu quero dizer que não existe uma regra geral dizendo comece por esse ou por aquele jogo, ok? Vamos entender isso. O que existe na verdade são sugestões que alguém que conhece um pouco mais a fundo a franquia pode passar para quem está chegando agora nessa série de games, ok? E eu estou aqui exatamente para poder fazer esse papel. Já tenho um pouco mais de conhecimento, já acompanho a franquia há bastante tempo e tenho propriedade para poder falar esses atalhos, né? por onde você deve começar, o que você deve deixar de lado, pelo menos num primeiro momento, se depois você quiser voltar e revisitar lá determinado jogo, determinado livro, determinado quadrinho, enfim, num outro momento. Mas o que deve ser priorizado nesse momento agora que você está chegando, né? Eu quero abrir um parênteses aqui para poder agradecer a todos que têm doado aí pelo Pix para poder ajudar com a placa de vídeo, beleza? Eu acho que essa semana a gente acaba com essa novela. Se você ainda não fez sua doação, faça. Meu Pix tá aparecendo aqui na tela e eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então, então ajuda lá para poder a gente finalizar logo essa novela e poder voltar a fazer as lives que eu tô doido para fazer, beleza? Vamos fazer um brinde aqui a isso porque ó, essa semana foi correria Total, tô precisando realmente de uma cervejinha aqui. Vamos lá? Toma cachaça, caralho! Vamos lá então. É importante lembrar que Ghost Recon não é o tipo de franquia que tem sequências diretas assim. Quer dizer, com exceção dos Advanced Warfighter 1 e 2, que tem histórias conectadas, e mais recentemente. Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint ok que também tem ali algum tipo de conexão se você já jogou os dois você já deve saber que existe uma conexão se você tá chegando agora você evidentemente não deve saber qual é essa conexão mas digamos que é uma conexão paralela aí nesse caso caso você queira jogar o Advanced Warfighter que jogue os dois né ou caso você queira jogar o Breakpoint comece primeiro pelo Ghost Recon Wildlands que assim você vai dar continuidade à história os outros você pode jogar meio que da forma que você bem entender normalmente quando esse tipo de pergunta aparece aqui nos comentários né e até aparece com uma certa frequência sempre tem aquele pessoal que aparece dizendo aqui Ah, começa pelo primeiro o primeiro é sempre a melhor porta de entrada e tal. E essa informação, apesar dela não estar errada, ela está correta, porém ela não está totalmente correta. É lógico que jogar o primeiro jogo de qualquer franquia sempre vai ser uma boa porta de entrada para essa franquia em questão. Só que a gente precisa levar em consideração outros fatores que influenciam diretamente nessa escolha como por exemplo a data de lançamento, um jogo muito velho com mecânicas ultrapassadas, com gráficos bizarros ele acaba afastando muita gente né, se fosse feito por exemplo um remake ou um remaster dos primeiros jogos eu indicaria tranquilamente, mas hoje em dia o Ghost Recon 1 e o 2 eu só recomendo mesmo para quem realmente é muito fã e quer jogar todos para poder ter essa experiência e tal mas eu só indico para essas pessoas mesmo eu digo isso porque eles são jogos que realmente envelheceram muito mal E que dificilmente ia agradar esse pessoal de hoje em dia Que é uma galera bem mais exigente Do ponto de vista das histórias, geralmente elas são muito boas Em todos eles tem mais ou menos um padrão com uma ou outra exceção, essas exceções vocês sabem quais são, se você acompanha o conteúdo aqui do canal você sabe que por exemplo o Ghost Recon Breakpoint ele é um dos pontos mais baixos em relação à história dentro da franquia, o Predator é outro que também tem uma história não muito boa, mas os outros meio que se nivelam com alguns destoando assim né, sendo melhores e outros meio que ficando ali na coluna do meio, mas de qualquer forma como eu já falei eu não recomendaria esses primeiros para começar. Sobre Ghost Recon Advanced Warfighter 1 e 2, que é considerado por muita gente como os melhores jogos da franquia, eles até podem ser boas alternativas para você começar, se você tiver um Xbox ou um PC bom para poder emular. Esses jogos eles tiveram upgrades gráficos bem significativos, eles estão bem bonitos, mesmo no Xbox, você pegar o Xbox Series X e até o One X, eles estão bem bonitos e pode sim ser uma ótima porta de entrada, agora só lembrando que você precisa ter pelo menos um inglês básico Porque eles não são localizados para o nosso PTBR, então tem essa dificuldade aí E aqui a gente chega nos games que hoje são os mais acessíveis e que acho que são as melhores portas de entrada Que são os que eu já citei no início do vídeo aqui, que são Ghost Recon Future Soldier e Ghost Recon Wildlands mas tem um, um porém aqui, que é o fato do Ghost Recon Future Soldier, ele não ter uma versão para PS4 e para PS5. Se você tiver um PC ou um Xbox, você pode ir sem medo no Ghost Recon Future Soldier, ok? E aí depois você passa para o Wildlands, vai para o Breakpoint, enfim, pode voltar para os outros se você quiser, aí fica por sua conta. Agora, caso você seja do PS4, aí fica mais complicado, porque você tem que ir direto no Wildlands mesmo, não tem jeito. Não tem versão do Future Soldier, inclusive é um dos maiores pedidos da comunidade que esse Future Soldier ele chegue para o PS4, PS5 e tal, mas não, até hoje, nada. Então assim, qualquer um desses dois jogos que eu falei, eles vão introduzir você relativamente bem nesse universo de Ghost Recon. Lógico que vão ficar pontas soltas e tudo mais, e aí você vai ter que se aprofundar um pouco mais se você quiser essas respostas. Mas no básico, você vai ter bons jogos, com boas histórias e, digamos assim, com uma boa contextualização do que é Ghost Recon. Aí agora é aquele momento que com certeza vão comentar aqui embaixo. Mas e o Breakpoint? Eu não posso começar por ele? Pode, lógico que pode. O Ghost Recon Breakpoint é um excelente jogo, eu gosto dele também. O problema é que ele não é um bom Ghost Recon. Eu vou explicar melhor isso. O Breakpoint, ele representa para a franquia Ghost Recon o que representa o DMC para a franquia Devil May Cry. Quem já jogou aí vai entender essa analogia. Ele representa o que Metal Gear Rising representa para a franquia Metal Gear. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ele é um bom jogo, mas como esses que eu dei como exemplos aqui, ele fica muito destoado dentro da franquia, sabe? ele introduz algumas coisas que não estavam na franquia até ali e que foram pontos assim de uma divergência muito grande na comunidade. A gente pode citar como exemplo aqui em Ghost Recon Breakpoint a raid, por exemplo, né? que até hoje divide muito a comunidade. O pessoal que é mais antigo na franquia odeia a RAID, né? E o pessoal que é mais novo, que veio principalmente de outros jogos, tendem a gostar mais da RAID. Mas de uma forma geral, a RAID divide muito a comunidade. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Então, por esse motivo, eu não recomendo que você comece por ele. Mas se você já tiver jogado Ghost Recon Wildlands, aí sim, vale a pena jogar ele, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês também, então comentem aqui embaixo aí o que vocês acham, se vocês concordam comigo ou não. Me sigam aí nas redes sociais para conferir mais conteúdos como esse. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.